E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, hoje eu vim trazer mais um vídeo sobre o novo filme do Homem-Aranha que eu, quando bater 10 mil likes, 10 mil inscritos, eu vou estar disponibilizando o filme no meu canal. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o like e apertar o sininho para receber novos vídeos e compartilhar com seus amigos. Tchau!